Então, pronto, né? a, gente, a gente fez já então o nosso, nosso histograma. Tá? É, agora, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa dar uns retoques no gráfico, né? porque a gente, não, a gente vai querer um gráfico que a gente possa colocar num relatório. Então, o que, que a gente vai fazer? Vou, vou mover a janela de resultados para cá, vou mover a janela do gráfico para cá para não ficar. Né, a minha imagem tapando a figura, e agora vou primeiro, né, vou mudar o título, tá? então o título eu clico duas vezes aqui e aparece uma caixinha, né? e posso dar um título para o meu, meu gráfico que seja um título informativo, sei lá, Histograma de distribuição de tempos de queda E no que eu clico em aplicar né, Anota que mudou o título aqui Posso mudar a fonte também né? eu, eu prefiro colocar uma fonte como a Times New Roman Então venho aqui seleciono a fonte Clico duas vezes no Times New Roman Vamos ver qual é o tamanho que ela está 18, tá bom Tá bom, o tamanho, né? Clico em, tá vendo que já mudou aqui, inclusive a fonte, e clico em OK. Depois eu tenho que dizer: nota que aqui tem essa caixinha que diz, né? Tem aqui em, em achurado vermelhinho, né? Tabela 11, que é onde que é a coluna da tabela onde estão os nossos dados, e aí em linha azul, né? não linear ajuste 2, né? Que é uma tradução ruim para ajuste não linear. Então, a gente vem aqui, eu clico uma vez em cima e depois clico duas vezes com o mouse. E vou mudar aqui para ser uma caixinha de informações mais informativa. Né? Por exemplo, aqui, é... dados experimentais. Tá? E aqui eu posso mudar a última linha e dizer é, curva gaussiana ajuste vem aqui mudo a fonte também de novo né para para times new roman times new roman clico duas vezes dou ok Aplico, o tamanho está razoável, não preciso mudar então o tamanho da fonte, clico fora, está né? aqui. Num gráfico a gente sempre dá nomes para os eixos, para dizer o que, que o eixo está mostrando. Então a gente vem aqui, clica duas vezes no título do eixo X, por exemplo, e aqui eu posso botar tempos de queda em segundos. Sempre tem que especificar a unidade do que está sendo mostrado, né, nos eixos, tá certo? Sempre tem que mostrar. Posso mudar para uma fonte também, para e aí, né? A gente sempre muda a fonte para ficar sempre a mesma fonte para todos. Então eu vou deixar em Times New Roman, ok? Aplico. Né? tá bom e aqui eu boto no eixo y né? o eixo y tá me dando o número de ocorrências por uh, por bin né por uh, faixa de intervalo de tempo simplesmente só posso botar aqui número número de eventos número de eventos Então né, eu fiz aqui, já ajustei meu gráfico e agora no gráfico eu vou colocar né, as, uh, os parâmetros da minha, da minha gaussiana. Então eu vou pegar esse cara daqui, no, na janela de registro, eu vou copiar a expressão que eu usei. Vem aqui, clico na janela de do gráfico, venho aqui no menu, coloco gráficos, né, no, na, no menu gráfico, adicionar e adicionar texto, vou adicionar esse texto na camada ativa e clico aqui. No que eu clico aparece uma. coloco aqui a minha. aparece uma caixinha de texto eu colo a minha função, né? É função gaussiana, o número de eventos é dado por isso daqui, mas eu vou eu vou agora mudar um um pouco aqui as as coisas, né? lembra que esse cara daqui vai ele é ele é uma função essa, essa, esse gráfico aqui ele é uma função né da da me, do tempo médio e do desvio padrão e aí o que que acontece né o tempo médio é o tempo médio e mais ou menos o desvio padrão o desvio padrão é a incerteza na nossa medida devido a você ter devido a gente ter né vários é, várias medidas repetidas então eu vou botar aqui T subscrito médio é igual a esse valor aqui que eu vou selecionar copiar com o ctrl C e colar com o ctrl V mais ou menos o desvio padrão. Ctrl C, clico aqui, Ctrl V, e agora eu tenho que levar em conta, né? Uh, Tem que levar em conta os algarismos significativos. E aqui, no desvio padrão, eu vou ter que primeiro eu olho o desvio padrão e arredondo, e aí eu tenho o um número de algarismos que eu vou colocar no meu erro. Como o meu o desvio padrão está em, em 0.098. Né, eu vou arredondar esse cara daqui para 0.1 e, portanto, eu tenho que arredondar o meu tempo médio para ter né, 0.386 para esse cara ter um algarismo significativo. 0.38 é 0.4. Tá? Então isso daqui dá Isso daqui me dá 0.4 mais ou menos 0,1 segundo, né? E eu posso posso colocar aqui, né, também que Sigma, Sigma é, uma, é uma letra grega, então eu venho aqui nesse, nesse menu e escolho a letra grega Sigma. Sigma é igual a 0.1 segundo. Tá? Então aqui eu posso até copiar, não, deixa quieto, posso, é, posso copiar esse Sigma aqui. Ctrl C. E aqui, ao invés do número, eu coloco sigma. Aqui eu coloco a letra grega. Coloco a letra grega π. Então a letra grega pi é no, é no, no menu de letras gregas. Letra pi está aqui. Aqui também. Aqui é T médio. Né? Esse, cara, esse parâmetro aqui é T médio então T subscrito médio e aqui entra sigma também então vamos ver como é que isso vai ficar como é que vai ficar esse texto né? primeiro eu vou inclusive mudar a fonte para também ficar, né? Como eu já estou usando Times New Roman para todo mundo, vou botar tamanho 12, uma fonte de tamanho 12 e aplicar. E você nota que ele aparece aqui, né? A expressão até que razoavelmente bonita. Tá ok? É, vou inclusive também, agora então que eu já, meu texto está tá direitinho. Vou pegar e vou mudar os números aqui, né? Vou aqui em fonte do eixo. Quando eu chegar em eixo, Times New Roman, aplica. Ele não está querendo. Ah, os números estão aqui, está certinho aplico ok posso já mudar também o do eixo inferior mudar para times new roman posso vir também aqui no eixo esquerdo de volta e mudar a fonte do do título do eixo né do, do da etiqueta do eixo para times new roman também nota que já está mudando tudo, né? E no eixo inferior eu posso também mudar a fonte do número do eixo que eu vou colocar para, eu vou colocar também Times New Roman. Aplico, OK. E nota que agora eu tenho, né, um um gráfico bonitinho. Posso até modificar um pouco esse gráfico, mexendo um pouco as caixas de texto para baixo e mudando a escala do eixo. Clico duas vezes em cima do eixo. A escala aqui eu vou botar até 10, 10,5, vamos ver como é que fica o nosso gráfico, ficou pequeno demais, então, e deu alguma coisa, ah sim, porque aqui é 0.5, é 10.5, e aplico aqui, tá? então você vê que eu fico com o gráfico né? Ele ocupa boa parte do meu, do meu eixo. Okay? E agora o gráfico está pronto para ser copiado e colado no, no, no relatório. Talvez até se a gente pegar aqui, com, clicar com o botão direito e copiar a janela, ele já fique bem melhor na hora em que eu for colar no meu documento. Vou colar. É, já fica bem melhor. Tá? E aí você pode sempre, né, redimensionar esse cara daqui para ele ficar para ele ficar do, do do tamanho que você quer, você pode centralizar, mudar o tamanho de novo até ficar no tamanho bom. Então você vê que né? A gente pode sempre copiar e colar, por exemplo, num, num, num relatório, tá? É, finalmente, a gente não quer perder tudo que a gente fez. Então, o que, que a gente vai, fa vai fazer? A gente vai salvar o projeto todo. Né? E eu vou pedir para vocês subirem o projeto do sai Davis né, para o Google Classroom. Vocês vão em arquivo salvar projeto vocês podem salvar projeto como ele vai abrir uma janelinha aqui para vocês darem o nome do arquivo meu windows aqui tá um pouquinho lento e quando vocês forem salvar né, por favor salvem com um nome que me ajude a identificar então, é, vocês podem botar aqui prática. Agora eu não lembro se essa prática era, era a 4 ou não, mas eu vou botar a prática 4. Né? Prática 4, Marcos, sei lá, Fulano e Cicrano, que são o meu grupo. É Marcos, Fulano, Cicrano, opa, esqueci do quarto membro, Beltrano. Pronto. Né? você vai salvar e agora esse cara daqui esse, esse arquivo ele está salvo está aqui ó, o, o nosso arquivo salvo, né? Prática 4, Marcos, Fulano, Cicrano e Beltrano nesse ponto eu posso fechar o SIDAPES e quando eu precisar abrir esse arquivo de novo eu posso clicar com o botão direito do mouse em cima do arquivo e se o Windows colaborar deixa eu ver eu posso clicar em abrir com aí ele vai abrir uma lista Vamos tentar em mais opções aqui, vamos ver se aparece o Sai Davis aqui. Uh, ele não aparece direto na lista, mas você sempre pode pegar, né? vamos fechar o, bom, fechei já o Sai Davis, né? Eu sempre posso abrir de novo o Sai Davis depois, mais tarde. Né? Eu venho aqui em arquivo, abrir, aliás, nota que tem uma, uma, uma coisa interessante, que é arquivo, projetos recentes, tá certo? Então, eu posso até chegar aqui e abrir de novo o meu projeto. E ele está todo aqui, né? eu não perdi praticamente nada, a não ser a janela de é, resultados. Do meu, do meu ajuste, tá? Mas por isso mesmo que eu já coloquei os resultados do ajuste aqui, tá? Então, essa, essa, essa introdução acabou sendo, né, talvez um pouquinho longa, mas é a primeiríssima vez que a gente está usando, que, que alguns de vocês vão estar tá usando um programa desse tipo, então vale a pena eu fazer a, a coisa bem detalhada. Nós vamos usar de novo o Cy Davis na prática de Lady Hook. Tá? E aí eu vou fazer um outro videozinho mostrando como é que se coloca os dados que vocês mediram e a incerteza experimental em formas de barrinhas de erro no, no gráfico. Ok? Então, né, façam aí os gráficos e espero que vocês tenham gostado do, do vídeo. Tá? Até, até uma próxima aula.